Existem algumas estratégias para também ficar mais positivo, que estratégias que já foram testadas. Por exemplo, uma estratégia que é bastante simples, que dá para utilizar, é exercitar gratidão. Ah, sim. Tá? Então, um, uma situação que pode fazer, é, essa é, é o que eu vou falar agora foi avaliado pelo psicólogo Mark Seligman, que foi presidente da APA lá nos, nos Estados Unidos, da associação de, de psicologia americana uhum. né, que, e ele fala bastante da psicologia positiva ele testou o exercício da gratidão de pegar a uh, três elementos tá. de gratidão do teu dia tá. e todo dia simplesmente lá antes de dormir tá quase dormindo, tu pensa o seguinte, o que, que de hoje eu posso agradecer, agradecer. Uhum. três coisas sem anotar nada, só pensar, tu pode pensar, se tu anotar vai ser ainda melhor agradecer. Por mas quê? Porque no dia da mente fica a memória registrada, sempre diferente, do dia. Ah, por quê? A gente, às vezes, eu não faço a minha oração de dormir, né? Uhum. Mas eu sempre agradeço pelas coisas, uhum. sei lá. Eu e ele... me vê assim, por acordar, por ter trabalhado, por ter feito ter feito isso, Mas quase sempre, todo dia, os mesmos agradecimentos, né? Isso, mas rapaz. tenta sugestão, tenta alterar uhum. porque o que, que acontece? quando tu começa a exercitar a gratidão ter que pensar no que tu é grato prime, primeira coisa assim, ó, tenta pensar quem está em casa quem está no trabalho, quem está na praia, praia. Sim. tenta pensar agora três coisas qualquer coisa que, seja, que tu seja grata ou grato hoje, por hoje e aí, tu vai perceber como a gente é não grato, é difícil a gente ser grato. É difícil de achar três coisas. Três coisas. Só que eu vou ajudar, vamos lá, vamos pensar três ah, coisas. <risos> três coisas E eu vou chegar com segurança até aqui, não aconteceu nada, no Ótimo. trânsito, isso eu agradeço muito. Chegar em casa com segurança, isso, principalmente quando ah. diz que eu saio bastante disso, Eu agradeço a que eu em casa com segurança. Eu a chuva, né, uhum. se não chover a gente não tem água, Sim. então vamos agradecer a energia elétrica, né? se não tiver energia elétrica, não tem água, não tem internet. Esse é um exercício, entendi, e é justamente isso, é pegar. E no caso, eu agradeço muito quem inventou o ar condicionado, eu digo, ó, eu não te conheço, mas, olha, o meu solteiro um fã. Então essa é a ideia, assim, é forçar o nosso cérebro, porque assim, ó, quando uh, a gente começa a exercitar a gratidão, tu começa a, a forçar o teu cérebro para ele pensar diferente, para ele ligar o radar, para ele começar a buscar o que foi positivo. Então tu pode agradecer, por exemplo, um, um olhar de alguma pessoa, do teu filho, da tua filha, da tua esposa um, um olhar de carinho, um elogio, uhum. alguém que. que você deu passagem no trânsito para te conseguir chegar direitinho na live, uhum. né? a luz, como ela falou, consegue gra ter gratidão por conseguir ver a gente aqui, é. tem o poder da visão. E eu tenho certeza que tem alguém daqui a pouco que não consegue enxergar, mas está é. conseguindo escutar a gente. Então, gratidão por ter a força, a potência auditiva para conseguir escutar a gente. Então, gratidão porque né, a eu gente tem os mesmos, enfim. Uhum. É. Então, a Mas gente é tem que começar a vez... exercitar, essa né, esse né, como Não é um game fast no trânsito, é tipo alguém muito mal educado, então, assim, muito obrigada minha mãe, meu pai, obrigada educação, por não ser como <risos> é isso. Então, essa, a, essa é, uma, é, uma, é um exercício, assim, a gente conseguir, né, ser grato todo dia e por coisas, inclusive, que a gente pode considerar banais. Tá.